Carta de advertência ao amado evangelista Fernando Ngat É mais gata, você quer? Não, não é o documento que eu tenho aqui. Esse é o de José. Deixa-me ver do Fernando José. Deixa-me ver o documento de José. Ok. É, ao amado evangelista José Ma Raul a CQ. vimos pelo presente informado que em virtude de não se apresentar nas comunidades onde foi colocado como evangelista e preferir protagonizar distúrbios noturnos em outras comunidades apostólicas, comprometendo assim a ordem e tranquilidade dos crentes, é motivo para adverti-lo. Tem um prazo de 15 dias, isto é, até 30 de janeiro de 2023, para se apresentar ao apóstolo no ativo I submeter-se à Constituição da Igreja permitindo assim a sua apresentação na comunidade para a qual foi indicado caso continue a participar em ações que comprometem a ordem e tranquilidade dos crentes e desafiar as autoridades destruídas pelo órgão máximo da Igreja poderá incorrer em penas previstas na construção da igreja para além de ser feita uma denúncia contra si na polícia e ser criminalmente responsabilizado pelos seus atos nos termos da lei secretário do distrito apostólico de moçambique matheus roberto é o secretário. E vem aí esta assinatura. Temos outro senhor. Aí temos outro evangelista. Sei que é outro irmão nosso. É, este é o irmão Mateus. Mateus é, Nguenha. É o Mateus Nguenha. Mateus Nguenha. É, deixa me ver. É... É a mesma situação, vim para informar, em virtude de não se apresentar na comunidade onde foi colocado como supertenente, é, e preferir protagonizar distúrbios noutras comunidades apostólicas, comprometendo assim a ordem, a tranquilidade dos crentes, é convido para diverti-lo. É, tem um prazo de 15 dias, isto é, 30 de janeiro de 2023, para apresentar,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 Incorrer em penas previstas da Constituição da Igreja, para além de ser feita uma denúncia contra si, para além de ser, para além de ser, para além de ser feita uma denúncia contra si na polícia e ser criminalmente responsabilizado pelos seus atos. Outro documento. Outro documento, Carlos esse é o nosso outro irmão, também Andris Zandamela, Andris Zandamela, que também é um supertinente, são pessoas com, é uma, é uma pessoa com cargo também, vai para o documento, é outro documento, é outro, esse quem é, este quem, este é o nosso irmão Alfredo Malaio, também tem um cargo na igreja, tá, é, abandonou, abriu mão dos seus deveres e tem ido para uma outra igreja. Este é o outro irmão também, Daniel Jaime, um hum, filho do apóstolo Macomb. Daniel Jaime Macomb. Também este documento pesa contra ele. Este nos parece que é o filho. Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Gabinete do Ministério do Ministro, que é, despacho, em virtude de se ter notado situação de instabilidade e desentendimento no seio da Igreja Velha Apostólica e visando evitar consequências desastrosas que resultassem da violência que se envolviam os membros da igreja, o governo, através do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, no uso das suas competências e atribuições, suspendeu, suspendeu, no dia 19 de outubro de 2022, todas as atividades religiosas desta igreja a nível nacional. No âmbito dos esforços Encentados entre o governo e a Igreja Velha Apostólica de Moçambique Para encontrar soluções com vista ao levantamento Da suspensão das atividades religiosas Repito esta parte é, No âmbito dos esforços Encentados entre o governo E a Igreja Velha Apostólica de Moçambique para encontrar, repito essa parte, para encontrar soluções, para encontrar soluções com vista ao levantamento da suspensão das atividades religiosas, foram realizados encontros envolvendo a liderança máxima da igreja no país e do apóstolo da África. E Médio Oriente concede na África do Sul que tutela a Igreja Velha Apostólica repito repito esta parte foram realizados encontros envolvendo a liderança máxima da Igreja Velha Apostólica é, no país a liderança máxima da Igreja Velha Apostólica é Moçambique o maior dessa igreja, o apóstolo da África e Médio Oriente, com sede na África do Sul, que tutela a igreja velha apostólica, juntou-se a liderança daqui de Moçambique e a liderança da África do Sul máxima, para se achar aqui soluções, por se notar a evolução, na busca de pacificação no seio da igreja e havendo necessidade de criar condições para que os crentes da igreja possam passar codignamente as festas de Natal e do fim do ano em congregação. O governo da República de Moçambique, através do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Decide pelo levantamento da suspensão das atividades religiosas da Igreja Velha Apostólica a nível nacional. Agora vem a parte essencial. Todos aqueles que praticarem atos de violência ou é, incitarem a sua prática comprometendo a ordem e tranquilidade dos crentes, Bem como das comunidades circunvizinhas das diferentes paróquias serão criminalmente responsabilizados nos termos da lei. Este documento foi, foi, foi emitido a uh, uh, 23 de dezembro de 2021.